Bem-vindo a mais um vídeo. Você sabe o que fazer em 2019? Ainda não? Eu vou te mostrar como você vai descobrir o que fazer esse ano. Hoje eu mostro algumas maneiras de como você deve colocar isso em prática. Então assista o vídeo até o fim. Para você que me conhece, eu sou Leonardo Rocha, seja bem-vindo ao canal Vidas Incríveis e descubra como ter um bom ano agora. Primeiramente, todo final de ano, as pessoas têm a tendência de querer planejar o que elas vão fazer no ano seguinte, algumas metas, objetivos, sonhos, e algumas dessas pessoas conseguem realizar e outras não. Você pode fazer o seguinte para realizar essas metas. Faça uma lista com tudo o que você quer realizar esse ano. Escreva tudo no papel, sem restrições, sem pudores, coloque tudo no papel. Exatamente como eu fiz na minha lista. Eu espero realizar tudo até o final de 2019. Essa é a minha lista. Se você tem um prazo específico para realizar suas metas, escreva no papel, na frente daquela meta. Assim, você tem a noção e o controle de estar realizando suas metas. Se você possui uma meta bem específica, bem detalhada, mas que vai exigir muitas outras coisas envolvidas, divida essa meta em submetas. Para cada submeta, coloque o que e quando você vai realizar. Assim, aos poucos, você vai estar realizando as suas submetas e ficando mais próximo de realizar a meta principal. Realizar as metas não é algo fácil. Porém, se você realizar aos poucos cada meta, você vai conseguir obter o que quer. Esse é o primeiro vídeo de 2019 do canal Vidas Incríveis. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a clarear um pouco as suas metas. Desejo que você consiga realizar tudo aquilo que você quer na sua vida durante esse ano e todos os outros anos que vierem. Esse vídeo eu fiz com o intuito de ajudar as pessoas. Se você se sentiu ajudado, deixe seu like, porque cada like